palavra, Tua palavra de amor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a você, Senhor. Naquele tempo, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão, e no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias. E depois disso, sentiu fome. O diabo disse então a Jesus, Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu, a escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse, eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem quiser. Portanto, se prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. E Jesus respondeu, a escritura diz, adorarás o Senhor o teu Deus e só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse, se és filhos de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a escritura diz, Deus ordenará, aos seus anjos a teu respeito e te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropece em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu, a escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Irmãos e irmãs, este é um tempo de renovação espiritual. É um tempo de voltar-se ainda mais para o Senhor. O tempo da quaresma. Tempo de nós olharmos para a nossa vida. Tempo de nós nos deixarmos transformar por Deus na mudança de mentalidade. Na mudança de atitudes. Tudo isso vai convergir para a Páscoa. É um tempo de preparação para esta grande festa, em que nós vamos mais uma vez proclamar que Jesus está vivo e ressuscitado. Mas as tentações nos acompanham ao longo do caminho, assim como estiveram presentes também na vida do povo no Antigo Testamento. O povo sempre foi tentado a abandonar o caminho de Deus, assim como nós podemos, quem sabe, abandonar tantas coisas pela metade. O povo de Deus foi tentado a ser infiel ao seu Senhor, buscando outros ídolos que pareciam mais atraentes. Nos nossos tempos, nós vemos também algumas personalidades que se levantam praticamente como ídolos. Pessoas que são colocadas quase que no lugar de Deus, e nem sempre são referências para nós. São os artistas da moda que ditam, às vezes, comportamentos. A idolatria vai ser sempre este tirar Deus do centro para colocar alguma coisa ou alguma pessoa. O povo de Deus, no Antigo Testamento... É orientado a renovar o pacto, a aliança que fez com o seu Senhor. E nós precisamos também, neste tempo forte de conversão, mais uma vez nos aproximar de Deus. Porque é Ele, em Jesus Cristo, que nos dá a salvação. Todo aquele que nele crer, não será confundido. A palavra na segunda leitura nos afirma isso. E o inimigo... Nos tentando quer justamente nos confundir. Ele quer com as suas artimanhas nos desviar do caminho. Porque o inimigo de Deus conhece muito bem o ser humano. E tem inveja dos filhos de Deus. Porque nós somos habitados pelo Espírito Santo. Hoje Jesus, cheio do Espírito Logo depois do seu batismo, segue em direção ao deserto. Ele é o Filho de Deus. E lá Jesus jejua, está em oração e é tentado. Claro que Jesus sente fome. Esses 40 dias dos quais a palavra nos fala, representam um período em que Jesus esteve ali recolhido. Assim como... Os 40 anos representam o período em que o povo atravessou o deserto rumo à terra prometida. Jesus agora está revivendo aquilo que o povo viveu naquela travessia. E no momento em que ele está enfraquecido no seu corpo, embora forte no espírito, o demônio aparece e normalmente é assim que o demônio se aproxima naqueles momentos em que nós estamos mais vulneráveis. E ele faz uma proposta para Jesus, até mesmo tentando mexer com o ego humano, porque Jesus sendo Deus se fez homem, sem deixar de ser Deus. Se és o filho de Deus, manda que esta pedra se torne pão, O demônio está querendo fazer com que Jesus entre no materialismo. Jesus, por outro lado, vai dizer que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos das coisas, precisamos do pão nosso de cada dia, por isso que nós rezamos assim. Mas nós precisamos muito mais do pão da espiritualidade, senão nós nos tornamos pessoas ocas, nós precisamos de Deus e não só de coisas vivem as pessoas. Quantas pessoas que às vezes conseguem tantas coisas, tantas conquistas, mas parece que estão deprimidas, estão sem ânimo, sem encantamento. Porque é necessária essa presença de Deus, uma vida espiritual. Nós precisamos combater, amados irmãos, essa tendência de achar que é o dinheiro que vai resolver tudo. Nem sempre o dinheiro tem a solução para tudo. Em alguns casos, embora ele seja necessário, quando ele é colocado no lugar de Deus, ele pode causar até... Muitos tumultos nas vidas, das, nas vidas das pessoas. Jesus é aquele que vai se voltar inteiramente para o Pai, mas o demônio ainda está à espreita. Ele tenta, com as suas estratégias, convencer Jesus. Agora ele leva Jesus para um lugar muito alto e ele diz: Tudo isso me foi dado. E eu posso dar a quem eu quiser, mas será que realmente tudo isso pertence ao demônio? O demônio na verdade tem um poder que foi usurpado, que foi roubado do ser humano. A partir do momento em que o ser humano com a sua liberdade permite que o inimigo tome as rédeas. Então na verdade aquilo que ele diz que ele tem não pertence a ele, ele usurpou. E ele agora tenta convencer Jesus de que ele pode ter tudo com uma condição. O demônio sempre esperto, não é? Se você me adorar. Jesus vai dizer. Adorarás apenas ao Senhor teu Deus. E a Ele servirás. O demônio sabe que nós temos em nós uma raiz de pecado que é o desejo do poder. Ainda que você não tenha grandes projetos, que você não tenha grandes aspirações, você pode ser tentado em relação ao poder. Como assim? Quando nós tentamos ter o controle de algumas situações e até das pessoas, o que nós estamos buscando? Poder. Numa relação abusiva, num relacionamento abusivo, não é? Quando existe aquele ciúmes possessivo. O que é isso? Esse desejo de domínio. É desejo de poder Quando nós queremos até mesmo ditar para o outro o que ele deve fazer Seja dentro de casa, seja no ambiente em que nós nos encontrarmos É o poder que está movendo E é por isso que Jesus vai nos mostrar que Deus é todo poderoso E a Ele que Ele está a serviço Jesus veio para uma missão, por fim o demônio vai agora levar Jesus para um lugar religioso, é o templo de Jerusalém, olha só, o demônio também se usa de coisas aparentemente religiosas para tentar confundir as pessoas, e aqui a tática dele é usar a palavra de Deus, ou vocês acham que o demônio não conhece esta palavra, e ele vai dizer, Atira-te para baixo, porque está escrito, e ele cita até mesmo o salmo de hoje, não é? Que os anjos te guardarão para que não tropeces em nenhuma pedra. O demônio quer incitar Jesus a fazer milagres ao seu bel prazer. Como muitas pessoas hoje podem talvez esperar que Deus faça aquilo que elas desejam. Quantas vezes, em quantos lugares a religião para alguns se tornou um meio de manipular e às vezes até uma forma de atribuir a Deus aquilo que nós devemos fazer. Pense só, se eu disser assim, se Deus existe, então eu vou pular e Ele vai, me, vai aqui me socorrer, eu não estou tentando a Deus? Qual é o sentido de nós cobrarmos de Deus algo que na verdade é de responsabilidade nossa? E quantas coisas que acontecem conosco, que são consequências dos nossos atos errados, que depois nós culpamos a Deus e dizemos que nós não temos mais fé, porque Deus permitiu isso, porque Deus não fez aquilo e nós fugimos de nós mesmos. O Senhor nos diz, não tentará o Senhor teu Deus... São três tentações que na verdade vão acompanhar Jesus ao longo de toda a sua vida, até os seus 33 anos, até o momento da cruz. Não pense que Jesus só foi tentado nesse instante da sua vida, muito pelo contrário, elas são um resumo de todas as tentações que estão na vida do Senhor e também na nossa vida E nós podemos aqui resumir de, da seguinte forma A primeira tentação, aquela do pão De ter Ter as coisas sem dividir A segunda tentação é do poder Ter o poder é influência muitas vezes Mas não servir as pessoas Não se usar disso para ajudar Por fim, a tentação do prazer que pode desembocar num prazer sem compromisso, sem sacrifício. Todas as demais tentações vão encontrar as raízes nestas três. E o demônio tem algumas outras estratégias. Uma delas, que na verdade está muito em moda, é fazer com que as pessoas acreditem que ele não existe. E se o demônio não existe, não tem nada de errado, não é verdade? E alguns até mesmo reduzem o demônio àquela figura infantil de alguns livros. Não, o demônio existe. Os papas nos dizem, a igreja afirma. Por isso que nós devemos, amados irmãos, sempre nos refugiar em Deus. Não se trata de ter medo do demônio, mas ter, ter fé em Deus. Porque ele é como um cão furioso... Mas que está acorrentado, só pode nos morder, nos atacar de verdade se nós permitirmos, ou seja, se nós soltarmos a corrente. Existem outras formas do demônio agir, que é justamente uma outra tática de apresentar um mal com aparência de bem. Então ele pode dizer assim, não, vai porque você é competente, não é? E de repente a pessoa até se enche, e é virtuoso, sou alguém competente, mas quem sabe por trás daquilo haja uma ambição desmedida, que faz a gente passar por cima de todo mundo. Em outros momentos o demônio vai dizer assim, você tem que ser livre, tem que ser livre. Por que se prender? Não é aquilo que a religião diz. E no fundo existe aqui a libertinagem, que acaba escravizando a gente em tantas coisas. É a aparência de bem, que na verdade esconde o um mal. Em outros momentos o demônio fala assim, ah, você tem que ser esperto. E por trás disso está a desonestidade, o querer tirar vantagem. Em alguns momentos o demônio vai dizer assim, não, você tem temperamento forte, você é um grande líder. E por trás disso pode estar, quem sabe, o desejo pelo poder a todo custo. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo está em nós. E nós queremos hoje reafirmar que com Cristo, que é vencedor sobre o pecado, nós também podemos vencer as tentações. Nós seremos tentados até o último instante da nossa vida. Mas, se nós buscarmos a oração, que é o diálogo com Deus, se nós buscarmos o jejum, que é uma forma de nós nos educarmos, nos esvaziarmos de nós mesmos, para nos enchermos de Deus. Se nós buscarmos a caridade, que é a capacidade de sair de nós mesmos, de olhar para os outros, nós daremos a vitória a Jesus Cristo. Que nessa quaresma, nós reflitamos mais... E sejamos capazes de buscar ainda mais ao Senhor para ser recobertos pela sua graça e tudo com Ele vencer. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.